Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes da direção do Sintesp, que está aqui. O doutor Luiz Fernando, nosso palestrante. Bruno, que vai coordenar a, a atividade. E a gente está muito feliz de, de estar nesse debate hoje, porque é um tema que está hoje na... na num serviço público, e a gente tem que fazer esse debate, que é importante que a gente possa esclarecer alguns pontos e tirar alguns encaminhamentos, se for necessário. Então, a gente está aqui hoje para fazer essa discussão e agradecemos a todos que colaboraram que estão aqui uh, presentes nesse debate. Aí passo a palavra para o Bruno, que o Bruno vai dar alguns detalhes para que a gente possa acompanhar melhor a discussão. Obrigado, Marlete. Uma boa tarde a todos e a todas, os presentes e também os colegas que estão no, no Facebook. É... Agradeço né, a, a todos e a presença também do, do Dr. Luiz Fernando, importantíssimo aqui, um especialista na área de previdência, que vai no, no, nos assessorar e fazer uma apresentação é, é, trazendo essa temática tão importante, já que os servidores públicos estão ainda no período de transição, existe uma a possibilidade né, de migração para, os planos, para um plano de previdência é, complementar e é um tema então que ainda não está bem claro né, para a maioria do, dos servidores, que em algum momento vão ter que fazer, tomar essa decisão. É, então, o, o Sintesp traz é, essa palestra hoje, para, no sentido de esclarecer e promover o debate acerca da pertinência ou não é, da migração do, do plano de previdência. É, eu queria ressaltar aqui a forma que a gente está trabalhando hoje, né? essa apresentação que vai ser transmitida pelo canal do Facebook do, do Sintesp e as manifestações, então a participação do público externo Uh, vai se dar por meio da sala do Google Meet. Então tem um link também já disponível na, na página do Facebook do, do Sintesp, então aqueles servidores que queiram fazer algum tipo de intervenção ou fazer alguma pergunta, né, a gente não vai ter como acompanhar pelo chat do, do Face, então para promover essa, essa participação, é, esse, os servidores devem fazer a solicitação de acesso na plataforma do Google Meet, nesse link que já foi disponibilizado. Então, o doutor Luiz Fernando, que é, é advogado, é, graduado pela UFIS, advogado integrante do escritório SLPG Advogados Associados, é membro do Conselho Consultivo da Associação Americana de Juristas, é pesquisador colaborador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Então, é o especialista que nós é, trouxemos aqui para... É, para nos é, é, posicionarmos né, em relação a, a essa temática tão importante, e que, é, que certamente vai ter, é, na linha de tentar esclarecer o, os servidores para uma tomada de decisão que vai ser necessária da, até o ano que vem. Então eu passo a palavra para o Dr. Luiz Fernando para ele fazer a sua apresentação. Obrigado, Bruno, obrigado, Marlete. É... Boa tarde a todos a todos que estão presentes. Quero agradecer o convite do Sintesp, dizer que é uma honra, um prazer é, participar dessa conversa com vocês. É, e já inicio pedindo para o Bruno colocar na tela o, os slides que nós vamos utilizar e, e antes de, de iniciá-los, fazer um, uma pequena ressalva inicial, né, para dizer que nós vamos apresentar com esses slides é, diversas opiniões a respeito da do regime de previdência complementar e do benefício especial para os servidores do Estado de Santa Catarina, mas muito é, dessas opiniões é, dependem, é, o, a realização delas, a consecução delas ao final... É, depende muito de aspectos que nós não temos domínio sobre eles. Né? Como, por exemplo, é, se as reservas matemáticas que os servidores farão ao longo de algum tempo para a previdência complementar, vão pagar que tipo de benefício? Que valores de benefícios daqui a 20, 30 ou 40 anos? Isso é, é hoje impossível dizer ou afirmar categoricamente que serão bons ou ruins os valores que vão ser é, apresentados ao final desse período contributivo. Então, boa parte daquilo que nós vamos apresentar para vocês, o objetivo apenas trazer esclarecimentos, permitir que, a partir desses esclarecimentos e dessas é, considerações a respeito tanto da Previdência Complementar, quanto da opção pelo benefício especial, vocês possam firmar suas próprias convicções né, e, a partir daí, decidirem é, o que farão de suas vidas, está bem? Então, podemos começar, a passar o primeiro slide. É, eu queria primeiro colocar alguns conceitos iniciais, porque eles são, é, sempre que a gente debate previdência, inclusive previdência pública, básica, é importante que a gente tenha esses conceitos bem, é, bem delineados na cabeça da gente. Né? É, o que é direito adquirido para fins previdenciários? Para a aposentadoria de vocês, o que é direito adquirido? Você adquire o direito para fins previdenciários quando implementa todas as condições previstas na lei ou na Constituição para acesso àquela aposentadoria. Se forem lá cinco requisitos e você preencheu apenas quatro, você não tem direito adquirido. Tem ainda uma expectativa de direito. Se faltava um dia para você se aposentar e mudou a regra, você não tinha direito adquirido no dia anterior, você tinha uma expectativa de direito. Por mais que possa parecer injusto que uma pessoa seja pega a um dia de uma reforma previdenciária, é assim que as coisas funcionam. Isso está sacramentado em súmula do Supremo Tribunal Federal. E em todas as reformas previdenciárias, seja no âmbito federal ou estadual, ocorridas, sobretudo de 98 para cá, todas elas trouxeram essa ressalva. Né? Aqueles que tiverem preenchido as condições até a data da promulgação daquela emenda ou da publicação daquela, daquela determinada lei, esses têm direito adquirido. E, portanto, mesmo que não peçam a aposentadoria imediatamente, que queiram permanecer mais cinco, dez anos trabalhando, poderão invocar, daqui a cinco ou dez anos, a aplicação daquela regra que valia quando eles implementaram o direito adquirido. tá? além de, evidentemente, poderem optar pelas regras novas. Né? Então, eles têm as regras antigas asseguradas para exercício a qualquer tempo e têm as regras novas se, eventualmente, alguma delas eh, vier a ser mais favorável. Evidentemente, é muito difícil que isso ocorra, né? porque, infelizmente, as reformas previdenciárias que se aplicam no Brasil são sempre para dificultar o acesso à aposentadoria ou para reduzir o valor final dos proventos ou das pensões. Né? Então, dificilmente alguém que tenha adquirido o direito por uma determinada regra terá um benefício com uma regra nova, de caráter é, permanente. Mas é, a hipótese é possível. Né? Então, no final, apenas uma conta específica, uma análise específica de cada casa é que vai poder definir isso. Conceito de integralidade, que é tão caro para os servidores... É, de, cujo ingresso no serviço público se deu há mais tempo. Né? O conceito de integralidade é aquele que afirma que no momento da aposentadoria o servidor tem o direito de levar aos proventos de aposentadoria a totalidade da remuneração que ele tinha no cargo anterior. Então esse é o conceito de integralidade. Evidentemente, é, ele se aplica a algumas regras previdenciárias. Né? A medida o tempo foi passando e as reformas foram aparecendo, elas, elas foram mitigando esse conceito de integralidade ou até excluindo. De 2003 para frente, por exemplo, os servidores que ingressam daquele momento para frente já têm sua aposentadoria calculada pela média das contribuições que tiveram desde julho de 94 para frente. Bom, se é a média, provavelmente é menos do que a última remuneração, né a é, média remuneratória normal da vida da gente costuma ser uma curva ascendente, seja no setor privado ou no setor público. Né? Portanto, se eu falo em média de algo que tem uma curva ascendente, ela não corresponderá ao final à última remuneração em atividade, salvo algumas exceções de um servidor que tenha tido uma redução remuneratória por, por conta de algum fato que justificasse uma redução que faça com que, então, essa curva dele possa ser positiva, mas é, raramente nós vamos encontrar isso. Então, o conceito de integralidade é a repetição da última remuneração. Entretanto, ele só vale para aqueles que implementaram as condições para a aposentadoria segundo as regras que previam a integralidade. Né? Se o servidor só implementou a partir da, de uma determinada reforma previdenciária que deixou de prever integralidade dali para frente ele segue a regra do cálculo pela média. O conceito de paridade, que também é um conceito importante no, para os servidores públicos, sobretudo aqueles que ingressaram até dezembro de 2003, é o que afirma que, mesmo depois de aposentado, o servidor tem o direito de ter estendido a ele, aos seus proventos, toda e qualquer vantagem que venha a ser instituída para os servidores em atividade, reclassificação de carreira, reajustes salariais, qualquer é, concessão salarial que se dê aos servidores em atividade se estende aos servidores aposentados, se a sua aposentadoria, a regra de aposentadoria que regulou né, a passagem dele à aposentadoria, se aquela regra tinha preservado o princípio da paridade. Também esse princípio foi sendo mitigado em cada reforma, né, e nós precisamos olhar, então, a regra previdenciária que balizou a aposentadoria de cada servidor para ver se aquela regra, em específico, tinha tanto integralidade quanto paridade. Se tiver paridade, tudo que ocorrer no futuro será estendido a ele. E é um conceito importante aqui, porque ele vai aparecer, tanto da integralidade quanto da paridade, vão aparecer mais à frente, quando a gente estiver falando de opção pelo regime de previdência complementar daqueles que não precisam fazer essa opção a princípio, porque tem suas aposentadorias asseguradas independentemente do teto igual ao teto do regime geral de previdência. Nós vamos detalhar isso em seguida. Tá? Regras de, de transição, o que são? É, exatamente é, sabendo que quando vem uma reforma, elas atingem de forma é, unitária todos os servidores, alguns que estão bem próximos da aposentadoria e outros que estão bem longe da aposentadoria, é que sempre se criou, em cada reforma dessa, uma regra de transição para tentar aliviar o impacto da mudança sobre aqueles que estão mais próximos. Ele vai ter que cumprir as novas regras de transição se ele não tinha direito adquirido. Mas essas regras de transição darão a ele, quanto mais próximo estivesse da aposentadoria no regime anterior, darão a ele uma condição de acesso à aposentadoria dali para frente, em condições mais benéficas do que os novos servidores que ingressarem da reforma para frente. Os servidores que ingressam dali para frente têm as regras permanentes, então, mesmo que elas sejam duríssimas, se aplica a quem aderir dali para frente, ou ingressar no serviço público dali para frente. E aqueles que já estavam no serviço público quando veio uma reforma, se aplica então determinadas regras de transição. É assim, foi assim nas emendas feitas no âmbito federal, e é assim também nas emendas de âmbito estadual. E regras permanentes, como falei há pouco, são aquelas aplicáveis a partir de uma mudança constitucional ou mudança legal, são aquelas regras aplicáveis a quem ingressar dali para frente. Então, se hoje nós estivéssemos aqui discutindo uma reforma na Assembleia Legislativa, em sendo ela aprovada hoje, quem ingressar de amanhã para frente, sujeito a regras permanentes. Quem já estava no sistema antes, sujeito às regras de transição, sempre podendo, eventualmente, optar pela regra permanente, se aparecer ali é, alguma vantagem nessa opção. Pode passar, Bruno, por favor? Bom, aqui também é importante a gente demarcar algumas datas, porque elas são fundamentais para a gente depois passar a discussão mais concreta é, sobre o regime de previdência complementar e sobre o benefício especial. Tá? Então, grosso modo, nós podemos dizer que servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, que foi a data de validação da emenda 41, da emenda federal número 41, tem regras de transição, Vem do regime anterior, tinham ingressado antes da Emenda 41, estão então submetidos a determinadas regras de transição. Aí vamos ver lá na Emenda 41 as pelo menos três regras de transição, de duas regras de transição diferentes que temos lá, mas tiveram preservados a esses servidores, ainda que a Constituição tivesse mudado e tivesse acabado com o conceito de integralidade e com o conceito de paridade para quem ingressou dali para frente, de 2004 para frente, esses servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, as suas regras de transição, boa parte delas, preservaram o conceito de integralidade e paridade. Então o servidor se aposenta com a última remuneração do cargo e tem direito de levar à aposentadoria qualquer benefício que no futuro seja concedido aos servidores em atividade. Aqueles que ingressaram entre 1º de janeiro de 2004 até 30 de setembro de 2016, 30 de setembro de 2016 é a data em que se considera totalmente regulamentada a Previdência Complementar no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então essa data é importante. Não? Os servidores que ingressaram nesse período, vão aí 12 anos, têm regras de transição, mas o cálculo de suas aposentadorias é pela média, sem direito à paridade, mas sem teto. Ou seja, se o servidor ganhava, né, vamos supor um, um exemplo de um servidor com 10 mil reais, calculada a média dele das contribuições de julho de 94 para frente, deu 9 mil reais, por exemplo, ele leva os, mil, os 9 mil reais para a aposentadoria, independentemente do teto da Previdência Social ser 7 mil eh, e poucos reais. Tá? Então ele não está submetido ao teto. Então, todos os servidores do Estado de Santa Catarina que ingressaram até 30 de setembro de 2016, não tem teto na sua aposentadoria. É verdade que não tem mais a integralidade, se ingressou depois de 2004, é cálculo pela média, mas se a média der perto de 100%, ele vai levar perto dos 100%, né, e, não, e dali para frente ele também não tem direito à paridade. Então, os servidores ingressantes de 2004 para frente também não têm paridade. Ou seja, uma vez concedida a aposentadoria, dali para frente ela será reajustada no mês de janeiro de cada ano, conforme os índices aplicados ao regime geral de previdência, o INSS. Tá? Então, esse grupo aqui é um grupo de servidores que eu diria que, em relação à previdência complementar, o primeiro grupo, aquele que ingressou até 2003, não tem praticamente nenhum interesse em previdência complementar, porque se ele tem mantido a integralidade da sua aposentadoria, e tem mantida a garantia de paridade com os servidores em atividade, seria um, um salto no escuro né? optar por um regime de previdência complementar para ter aquilo que ele já tem garantido pelo próprio Estado. Já esse segundo grupo, porque o cálculo dele é pela média, como mencionei, o servidor podia ter um salário de 10 mil, a média deu 9. Bom, então esse servidor tem um interesse médio, relativo, por buscar uma complementação se ele quer ter esses mil reais de diferença que ele perder, vai perder ou perdeu no momento da aposentadoria. Então é um grupo que tem interesse médio e a gente precisa depois olhar para ele com um pouco mais de, de cuidado. Né? Já o grupo que ingressou de 1 de outubro de 2016 é, até 1º de, de janeiro de 2022, eles têm regras de transição, cálculo pela média, não tem paridade, mas tem teto. Então, aqueles que ingressaram de 2016 para frente, se esse servidor ganha 10 mil de remuneração, mesmo que a média dele der 9, ele só vai levar o teto do regime geral de previdência, que é hoje, em 2022, de 7 mil e poucos reais. Então, vejam que para esse grupo, a diferença já ficou em 3 mil, né? no momento da aposentadoria. Isso supondo que a média dê mais do que 7 mil, nesse exemplo, mas é possível até que dê menos, né? Então esse servidor parece ter um interesse, ou é razoável que tenha um interesse despertado em buscar uma complementação de aposentadoria. Aí Vamos ver mais à frente se o melhor caminho para ele é a previdência complementar oferecida pelo Estado ou se tem outras alternativas. Mas é importante a gente é, fixar que esses grupos né, e também aqueles que ingressaram de 2022 em diante, de 2 de janeiro de 2022 em diante, porque esses dois últimos grupos são aqueles de servidores mais jovens, ou pelo menos ingressantes mais recentemente, que teriam então despertado esse interesse pela complementação. Pode passar, por favor? E suma, esse slide apenas repete né, o, o dado anterior, então nós temos um grupo até 2016, que a gente tem que olhar dentro dele as, sub, as subdivisões, e temos o a partir de 1º de 10 de 2016. O último, sem dúvida, vai ter perdas substanciais na aposentadoria, fruto do cálculo pela média, provavelmente as terá, e ainda terá, estará sujeito ao teto. Claro que se nós estamos falando de servidores que ganham menos do que o teto, né, mesmo ingressantes há pouco tempo, mas ganham menos do que 7 mil, até o teto estará garantido. Mas suponhamos que esse servidor ganhe 5 mil reais por mês. Calculou pela média, deu 4. Então ele pode ter interesse na previdência complementar, ou, ou na complementação da sua aposentadoria. Né? Não é o teto que prejudicou. Foi o cálculo pela média que jogou a o provento dele para baixo e fez nascer o interesse em eventual complementação. Tá? Então, mesmo aqueles que estão abaixo do teto, eventualmente, né, por conta do cálculo pela média, pode ter interesse é, numa complementação previdenciária. Pode passar, por favor, Bruno? Bom, vamos entrar então um pouco na previdência complementar, ou no SC prévio, né? Para traçar aqui algumas características, pode passar, da Previdência Complementar, para que a gente entenda melhor como funcionam mecanismos dessa natureza. A Previdência Complementar não é uma novidade no mundo, nem no Brasil, né? ela foi largamente utilizada principalmente na Europa, no pós-guerra, né? como fonte de, de poupança interna dos países para buscar a recuperação é, da destruição da Segunda Guerra Mundial, sobretudo porque boa parte dos países europeus se organizaram em, em, eu diria, em organizações políticas mais de caráter social-democrata, no sentido de assegurar direitos sociais aos trabalhadores de maneira geral. Então a Previdência Complementar veio lá buscar algumas garantias de complementação, já que o Estado não asseguraria a totalidade das remunerações ou dos proventos no momento da aposentadoria daqueles trabalhadores, sejam do setor privado ou do setor público lá. Aqui no Brasil também. Né? A, a experiência mais recente, diria dos anos 80, começo dos anos 80 para frente, é um pouco menos traumática no Brasil. A experiência anterior aos anos 80 de previdência complementar é muito traumática. Nós tivemos KPM eh, e outras instituições aí no passado que faliram. Né? Faliram e as pessoas contribuíram durante 20, 30, 40 anos para ter complementação é, previdenciária e, no momento da complementação, receber os centavos. Né? Mesmo numa situação mais recente, como foi, por exemplo, o fundo de pensão, que é a previdência complementar da Varig, da antiga Varig, que era uma pujança, o fundo de previdência complementar, era o maior acionista da própria Varig. Falindo a Varig, o fundo de previdência complementar da Varig viu os recursos financeiros desaparecerem. Né? E, no final a aposentadoria paga por esse fundo de previdência complementar foi exígua, tem sido exígua, em alguns casos, judicializada até hoje. E a Varig já faliu, acho que há 20 anos atrás, né? algumas pessoas buscam ainda na justiça, algumas garantias, já que eles tinham lá é, um tipo de, de previdência complementar diferente da de vocês, que era benefício definido. Ou seja, lá você dizia, eu quero receber 5 mil no momento da aposentadoria, depois de 35 anos de contribuição. Então você pagava e o empregador pagava para ter os 5 mil garantidos lá no final. O benefício estava definido. Então esse crédito, essa garantia, deveria ter sido uma garantia prioritária na liquidação da Varig. Né? De modo que aquilo que restou de patrimônio fosse pagar verbas de natureza trabalhista, pagar previdência dessas pessoas que contribuíram e tinham a expectativa de receber aqueles valores. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. né? Quando essas pessoas ingressaram em juízo, praticamente o que tinha sobrado de patrimônio da Varig já tinha sido utilizado para quitação de outros débitos da, da companhia. Tá? Mas, enfim, eu quis dizer que dos anos 80 para frente, nós passamos a ter uma legislação no Brasil um pouco mais, é, eu diria, civilizada, um pouco mais garantidora de alguns direitos. Né? Então, não posso comparar as situações anteriores a 80 com a situação posterior. Mas isso não significa garantia efetiva de recebimento de benefício ao final, como nós vamos ver mais em seguida. Tá? Então, no caso da Previdência Complementar do SCPREV, essa adesão ocorre de forma automática, para os servidores ingressantes ali de setembro de 2016 para frente. Aqui a data daqui para frente, ela começa a aparecer errado. Tá? A data não é 30 de 6 de 16, é 30 de 9 de 16. Tá? Então depois até, se o Sintesp depois for disponibilizar os slides, eu peço que corrijam ali. No começo aparece correto, mas depois começa a aparecer errado. Tá? Então os servidores ingressantes a partir de 30 de 9 de 2016... A adesão é automática, ou seja, ele tomou posse, automaticamente ele aderiu ao regime de previdência complementar e começa a ter descontada uma parcela para a previdência complementar. Ele é que tem que se manifestar dizendo que não quer, para daí então sair e ter a devolução de um mês, dois meses, três meses, que ele tenha tido ali de contribuições automáticas para o regime de previdência complementar. Então é uma, eu diria, uma opção invertida, né? automaticamente adere, mas ela é reversível, o servidor pode sair dentro daquele prazo de três meses. Já os servidores que ingressaram antes dessa data, antes de 2016, aqueles que nós falamos que não tinham nenhum interesse ou têm um interesse médio numa possível complementação, esses servidores, a, a, a adesão à previdência complementar é totalmente opcional. Ela não é automática, né? ele tem que escolher, tem que manifestar a decisão dele de aderir à Previdência Complementar, mais à frente nós vamos falar sobre isso. É, nos regimes de Previdência Complementar não há solidariedade entre os participantes, solidariedade é típica da Previdência Pública. O que, que, que significa solidariedade? Significa dizer que se o Bruno começou a trabalhar hoje e depois de seis meses teve um acidente de trabalho e ficou inválido, incapacitado para o trabalho, é evidente que ele não recolheu contribuições suficientes para pagar a aposentadoria que ele vai ter dali para frente. Aquele bolo formado pelas minhas contribuições, da Marlete e dos outros, ajuda solidariamente a pagar essas aposentadorias ou pensões né, de pessoas que tenham tido algum infortúnio muito cedo. Né? Então, a Previdência Pública Brasileira ela tem esse caráter solidário. Né? As contribuições do conjunto servem para financiar o custeio daqueles que não geram reservas, nem até o conceito de reserva não é correto utilizar na Previdência Pública, mas que contribuíram por pouco tempo, né, e vão receber essa aposentadoria por 30, 40 anos. Né? Não, não vale aqui o conceito atuarial, né, de que olha você vai receber a partir do que pagou. Né? Então a, a solidariedade é quebrada né, no regime de Previdência Complementar, o servidor é que define a sua contribuição, aqui no, no caso do Estado de Santa Catarina, que se é o servidor, opta pela previdência complementar, ele, ele deve definir qual é a contribuição que ele quer fazer. Até o limite de 8%, o Estado aporta outros 8%. A contribuição é paritária. Né? Então, se ele optar por 5%, o Estado vai aportar 5%. Se ele optar por 8%, o Estado vai aportar 8%. Se ele optar por 10, o Estado vai aportar 8. De 8 para cima, não tem mais aporte é, estatal para aquela diferença. Né? O aporte fica limitado é, do Estado a 8%. E o servidor pode também, nesse caso, optar pela incidência dessa contribuição sobre algumas verbas que normalmente não são consideradas para fins de cálculo previdenciário, como, por exemplo, o exercício de cargos de chefia, e o exercício de atividades em regiões específicas, regiões de fronteira, e etc., que às vezes paga uma determinada gratificação que é temporária, né? na aposentadoria ela não incorpora. Nesse caso, é, sendo o servidor, resolvendo o servidor optar pela previdência complementar, ele pode optar também para que as suas contribuições, aquela que ele escolheu, de até 8% ou um pouco mais, incidam também sobre essas verbas, de tal modo que aquela reserva matemática dele fique um pouco mais gordinha, né? um pouco mais avolumada ao longo do período que ele vai contribuir para a Previdência Complementar. Isso vale para a complementação, não vale para o regime básico, né? para a aposentadoria básica dele. Ali, as contribuições previdenciárias básicas não devem incidir sobre verbas que não se incorporam ao provento de aposentadoria. Tá? Pode passar, por favor? Aqui começa o que eu diria que é o primeiro grande problema do regime de previdência complementar dos servidores públicos. É no âmbito federal e é também no âmbito de Santa Catarina. A previdência complementar no Brasil se estrutura de duas formas diferentes. Ou eu tenho a modalidade de benefício definido, eu procuro um plano previdenciário desse e digo, olha, eu sei que vou ter mais ou menos uma perda de R$ 2 mil reais lá na minha aposentadoria no final, eu quero contratar um benefício de 2 mil. E para isso o plano calcula qual a contribuição necessária, sua e do empregador, para formar uma reserva matemática que no final do período contributivo dê R$ mil reais. Eu contratei o benefício, eu defini o benefício previamente. Se ao longo desse, desse caminho, longo que nós vamos ter até lá, as contribuições não forem suficientes para gerar aquele dois mil, a cada ano elas têm que ser revistas. E se houver um déficit, quem tem que aportar a complementação é o empregador. Por isso que vocês ouvem falar, às vezes, ah, a Petrobras no final do ano fez a distribuição do lucro, mas aportou um bilhão para o fundo de pensão da Petrobras. Porque é um fundo de pensão de benefício definido, verificou-se um desequilíbrio financeiro e o empregador é obrigado a fazer o aporte para reequilibrar financeiramente ao final de cada ano e não esperar 25, 30 anos, quando talvez seja impossível né, lá na frente reequilibrar um acúmulo de déficit ao longo de, de muito período. Claro que quando isso acontece, o Jornal Nacional cai matando em cima da Petrobras, dizendo que é um absurdo, passar um bilhão para o fundo de pensão, mas é a regra do jogo, é a lei que estabelece que quando a modalidade é de benefício definido, o empregador tem que cobrir eventuais déficits. A outra modalidade que existe na Previdência brasileira, setor privado ou setor público, é a modalidade de contribuição definida. Eu defino o quanto vou pagar, mas não sei o quanto vou receber. Tudo vai depender de quanto eu vou conseguir gerar de reserva matemática ao longo de 30, 40 anos de contribuição, se for esse o período contributivo, né? e dos investimentos financeiros que serão feitos pela Previdência Complementar nesse período. Então, se as reservas foram bem calculadas e calibradas, se as contribuições, aliás, foram bem calculadas e calibradas, e se os investimentos financeiros foram bem feitos, ao longo de 30, 40 anos, é possível que eu tenha acumulado uma reserva individual ao final do período contributivo, suficiente para me pagar próximo daqueles mesmos 2 mil, se eu estivesse buscando isso de complementação. Eu não tenho aqui o benefício definido, eu tenho a contribuição definida. Eu digo que isso é ruim porque na eventualidade, de lá ao final, se constatar que os recursos financeiros não são suficientes, o que é que vai acontecer? Nada. Vai se dividir o que tem. Né? Se era para ter 500 mil acumulado de reserva para pagar dois por mês até a expectativa de sobrevida da pessoa e não tem para pagar dois, só tem para pagar um, vai se pagar um, porque o modelo é de contribuição definida. E se não tiver nada? Não vai se pagar nada. Não tem nenhuma garantia de que ao final do período contributivo o servidor público tenha qualquer valor, mesmo algo maior do que zero. Tudo vai depender dos investimentos e das reservas ao longo desse período. Por isso que é tão importante na Previdência complementar o controle sobre a gestão. Porque se vocês não tiverem mecanismos de controle, e o SCPREV obrigatoriamente por lei tem conselho, né? É, se não me engano, paritário, aqui deve ser paritário também, se vocês não tiverem participação na escolha desses representantes que fiscalizam o dia a dia daquela instituição, é possível que no correr de 30, 40 anos o dinheiro vá embora. A prefeitura de Florianópolis, para a gente não ficar muito longe, investiu quase todo o dinheiro que tinha de reservas lá no Banco Santos. Lembram do Banco Santos? E o Banco Santos desapareceu e com ele o dinheiro dos servidores da Prefeitura de Florianópolis. Tá? Então a modalidade de contribuição definida coloca o risco para vocês. E essa é uma modalidade que está definida na Constituição Federal, e portanto mesmo a estadual não poderia de, de, destoar né, da adoção dessa modalidade em favor da modalidade de benefício definido, que seria a mais razoável, a mais garantida, que pelo menos te diz, olha, vai ter lá na frente, e a cada ano o um empregador tem que pagar o déficit. Então vejam que é uma situação bem mais é, confortável do que é numa previdência complementar e modelo de contribuição definida. É, a complementação da aposentadoria que você terá ao final do período contributivo, já mencionei, é a partir da reserva matemática individualmente acumulada e do resultado dos investimentos financeiros, portanto, estamos falando aqui de algo que tem muita dependência com o resultado dos investimentos financeiros. Né? Se a gente estivesse falando de um período curto, talvez o risco não fosse grande. Mas se a gente fala que previdência é assim, de um período contributivo que pode ser de 40 anos, imagine em 40 anos quantas vezes o país vai passar por crises econômicas. O capitalismo mundial vai passar por crises econômicas, muitas vezes deliberadas, né, para concentrar riqueza, reduzir massa salarial e etc. É assim que funcionam as coisas? É. Então, se eu estou projetando 40 anos para frente, eu não posso desprezar isso. Porque se eu desprezar isso, eu estou desprezando a realidade. Né? Eu estou dizendo, não, não vai acontecer nenhum problema econômico nos próximos 40 anos, então, eu posso dizer que os investimentos vão dar um determinado resultado positivo lá na frente, e eu posso, é verdade, matematicamente é verdade, eu posso ter até mais do que aqueles 2 mil que eu pretendia de complementação, pode ser que dê 3, mas eu tenho que apostar no fato de que durante esse longo período contributivo eu não vou ter crises econômicas, veja, eu não estou falando nem de desvio de recurso, desvio de recurso é controle lá da entidade de previdência complementar por vocês próprios, né? Mas é, crises econômicas não dependem de desvio de recurso. Né? Se elas atingirem fortemente um determinado segmento da economia, e se o plano de previdência complementar investiu mais recursos nesse segmento, ele vai perder. Né? E o dinheiro vai diminuir. Tá? A reserva matemática vai diminuir, podendo chegar até o caso de desaparecer. Pode passar, por favor? Quem pode aderir ao SCPREV? Em primeiro lugar, os ingressantes a partir de 30 de, de setembro, né, corrigindo aqui também, de 2016. Como falamos antes, para esses a adesão é automática e eles podem pedir a retirada, né, podem pedir para sair do regime de previdência complementar. E os ingressantes antes dessa data, até 29 de setembro de 2016, podem fazer opção a qualquer tempo, vejam que aqui tem uma característica, tá? É, vocês estão falando das datas agora de 30 de setembro do ano que vem como uma data emblemática. Ela é sim, porque para aqueles que quiserem ter a contrapartida patronal, o prazo é 30 de setembro de 2003. Se ele não optar até ali, ele pode optar depois, mas daí não vai ter nenhuma contrapartida patronal. Ora, se eu estou dizendo que previdência é complementar, é reserva matemática acumulado ao longo de 30, 40 anos, é evidente que se eu estiver pagando e a Marlete estiver depositando a mesma quantidade na minha conta, eu estou melhor, tenho uma perspectiva de resultado financeiro melhor do que se eu contribuir sozinho. Né? Então, se é para fazer opção, faça até 30 de setembro para ter a contrapartida patronal. Né? Porque fazer depois desse período, aí sim, não é absolutamente nenhum negócio, porque você vai ter uma reserva de metade daquilo que você poderia ter tido ao longo do período contributivo. Tá? Então, a opção aqui em 30 de setembro, ela se dá para fins de, de ter garantia de custeio paritário até os 8% de alíquota. Né? Lembrando que se o servidor optar por percentuais maiores, o que exceder, é é, não há contribuição patronal. Isso vale, lá atrás, quando eu falei que o servidor pode optar pela incidência de contribuição sobre cargos de chefia e gratificações para fins de reserva matemática? Sim, ele pode, mas para essas verbas não tem a contrapartida patronal. Essas verbas ele contribui, contribui sozinho. Né? A contrapartida patronal se dá em relação àquelas verbas que são incorporadas à aposentadoria. Aí é na, no limite do percentual que você escolher. Se quiser que incida sobre aquelas gratificações, aí você paga sozinho sobre elas o percentual que você tiver é, definido para si. O servidor que ingressou depois de setembro de 2016, lembrem é, que ele tem cálculo pela média, não tem mais direito à paridade, e está sujeito ao teto. Não é? Então, se ele ganhava 10, a média deu 9, ele só vai levar do regime próprio 7 mil e poucos reais, que é o valor do teto. Então, esse é um servidor com interesse, eu diria, um interesse maior em ter uma complementação. Já aqueles anteriores, aqueles que a princípio não precisariam, né, e que daí a adesão é mesmo optativa, para esses, é, a primeira, o primeiro pré-requisito para o servidor fazer a opção, é que ele aplica a sua aposentadoria do, R, do regime próprio, aplica o teto. Ao fazer a adesão, então, eu sou um servidor ingressante antes de 2016, tenho 10 mil de remuneração, quero aderir à Previdência Complementar. Pois bem, você pode fazê-lo, e pode fazê-lo até 30 de setembro do ano que vem, terá a contrapartida patronal. Mas, imediatamente, a partir dessa opção, você começa a saber que quando tiver a sua aposentadoria do regime próprio, ela estará submetida ao teto. Então, se eu tenho 10 e sei que o teto é em torno de 7, ao escolher o regime de previdência complementar, eu estou abrindo mão de 3 mil reais por mês de aposentadoria, que seria aquilo que o governo teria que me pagar lá, ao final, se eu me aposentasse tendo direito ali à integralidade, por exemplo. Né? Falando de um exemplo de um servidor que ainda tenha direito à, à integralidade. Então eu abro mão daqueles 3 mil, passo a ter do regime próprio, do regime público, a aposentadoria de torno de 7 mil reais, e vou buscar no regime de previdência complementar os 3 mil que eu perdi. Ou seja, eu troco o certo pelo duvidoso. Alguns dizem, ah, mas na, o, governo, o governo do Estado não concede reajustes, etc., é verdade, essa é uma situação que vocês vivem cotidianamente. Né? Determinados governos fazem mais concessões, outros menos, alguns congelam, outros descongelam. A vida de todo servidor público federal, estadual e municipal, infelizmente, é assim. né? Vive dessa insegurança. Mas é, eu diria que uma insegurança maior é eu abrir mão nesse exemplo de 3 mil reais e jogar tudo por uma modalidade de previdência complementar por contribuição definida. Então, talvez a garantia maior seja permanecer no modelo atual e não fazer essa opção. Mas é evidente que isso vai do raciocínio de cada um, do interesse de cada um, e principalmente da fé de cada um no que vai acontecer daqui a 20, 30, 40 anos. Só peço e reitero aquilo que já disse. Para olhar para frente, olhe primeiro para trás. Não é primeiro para a realidade passada, porque é ela que deve definir nossas escolhas para o futuro. Se esse servidor tiver direito à paridade, esse que está fazendo opção, qual é o segundo prejuízo que ele tem? Como ele aderiu à Previdência Pública até o teto, a paridade dele só vai até o teto. Se ele ganhava 10 mil, apareceu, se aposentou agora, passou a ganhar 7 do regime próprio apareceu uma concessão nova para um servidor em atividade e ele tinha direito à paridade, ele não terá aplicado essa concessão, porque ele já está no limite do teto. Né? Se, ele, se essa média dele deu 6 mil reais, por exemplo, se ele levou do regime próprio 6 mil reais, bom, se os servidores agora tiveram um reajuste de 500 reais, ele leva, porque cabe dentro do teto. 6 vai para 6 e 500. No outro ano deu de novo 500, ele leva. No outro ano deu de novo 500, ele não leva. Porque ele sempre vai estar submetido ao teto do regime geral de previdência. Então, uma segunda característica dessa opção é esse servidor ter que saber que a médio ou longo prazo, pode ser até que a curto prazo, a depender da concessão salarial, né? e vocês têm alguns exemplos aí que a gente está lidando agora que são concessões acima da inflação. Né? Então, dependendo dessa situação, esse servidor tem que saber também que ele abriu mão então, da integralidade, se submeteu ao teto e, de certo modo, está abrindo mão ou está relativizando o direito à paridade com os servidores em atividade. Aí Não adianta lá na frente e dizer, olha, mas a categoria fez uma greve, ganhou 30% de aumento e eu não estou levando? Sim, você escolheu não levar. Porque você escolheu esse modelo, né? aderiu ao teto. Se esses 30% só cabe 15 até o teto, você vai levar só 15. O restante está submetido ao teto. Troca valores certos, então, por valores incertos que vêm da complementação de aposentadoria. Pode passar, eu vou correr um pouquinho, gente. Estou vendo que a gente está atrasado. Então, vejam que a questão da aposentadoria complementar, como disse logo no começo, é uma incógnita, né? Evidentemente, para os servidores mais jovens, é uma forma de buscar a complementação, já que eles já têm ciência, logo que ingressam no serviço público, que sua aposentadoria futura não lhes dará a totalidade da remuneração que eles têm. Então, eles podem buscar a complementação. Podem buscar também por outros mecanismos. Né? Algumas pessoas preferem fazer investimentos por conta própria. Né? Comprar imóveis, se for possível com salário de servidor público, comprar imóveis para ter esse usufruto, mas em algumas bases salariais isso é possível. Né? Então é possível fazer esse tipo de opção. É possível, por exemplo, é, fazer contribuições como contribuinte individual para o regime geral de previdência. Né? E aí eu, a, eu uma aposentadoria lá do INSS do regime geral, o servidor público não está impedido, desde que tenha alguma atividade justifique contribuir como contribuinte individual, ele pode fazer uma contribuição lá. E vai ter uma aposentadoria no final de pelo menos um salário mínimo. E pode ser mais a depender do que ele aportou de contribuições lá para o regime geral. Então há formas dele buscar na Previdência Pública uma eventual complementação. Se ele quiser, ele pode contribuir mais fortemente para o INSS, terá um benefício final de aposentadoria maior do que um salário mínimo mas mesmo que ele contribua pouco, ele vai ter, no mínimo, um salário mínimo quando atingir a aposentadoria por idade no regime geral de previdência, no INSS. É, e do, no resto, então, como falei há pouco, tudo é uma incógnita, tudo tem que ser projetado lá para frente, e depois, no finalzinho, a gente vai voltar a essa incógnita. Vamos falar agora do benefício especial. Né? Nós temos a previdência básica e temos a previdência complementar. O governo do estado, seguindo o que o governo federal já havia feito, e para incentivar mais ainda, que esse servidor que não tem necessidade de optar, é para esses que se destina o benefício especial. Se vejam em estados a fazer a opção, o governo do estado criou então o um benefício especial. O que é, que é isso? Bom, se eu ganhava 10 eu contribuía sobre 10%. Supondo que fosse 14%, como é a contribuição atual, eu estava pagando R$ 1.400. É? 14% sobre 10 mil. Se eu opto pela previdência complementar, e, portanto, opto pelo teto, eu vou passar a pagar 14% só sobre o teto. Só até ali. Porque é aquele ali que eu financio, o regime próprio de previdência. O que exceder é de 7 mil e pouco, eu vou contribuir para a previdência complementar, de acordo com a alíquota que eu escolhi, até 8, tendo contrapartida, ou acima de 8. Bom, então, é, se eu tinha previdência, é, se eu tinha garantia é, de 10 mil reais, eu passo a ter agora a garantia de apenas 7. Deixa eu só verificar uma coisa ali superior ao teto. Pode, pode voltar só um slide, só para... Não, ok, pode passar. Então, o que o, que que o governo é, do Estado e o governo federal fizeram aqui? Bom, se você pagava 14 sobre 10 mil, pagava 1.400, e agora opta pelo teto, vai pagar 14 sobre 7 mil, vai pagar 800 e pouco, 900 reais, tem uma diferença ali de 400 e poucos reais que você deixou de pagar da opção para frente. Mas o que você já pagou daqui para trás porque você vem pagando 14 ou menos, né, dependendo do tempo, sem teto daqui para trás. Então o benefício especial, é uma o objetivo inicial dele é indenizar pelas contribuições que você fez a maior para o regime próprio de previdência, que não vai te dar mais uma aposentadoria sobre 10, porque você escolheu ter ela limitada a 7. Então, de certo modo, o benefício especial tenta, ou quis, pelo menos teoricamente fazer, ele tenta devolver as contribuições então que o servidor pagou a maior nesse período contributivo anterior, seja ele de um ano, dois, dez, vinte, quanto tempo ele tiver para trás de contribuição integral sobre a integralidade da remuneração. Então, a princípio, parece ser algo justo. né Se eu agora vou ter a minha aposentadoria do regime próprio limitada ao teto, aquilo que eu contribuía mais de algum modo tem que voltar para o, meu, para, para o meu patrimônio. No governo federal, isso volta através do regime próprio de previdência. Você opta por esse tipo de benefício, é calculado lá o valor, mas vejam, para você recebê-lo, tem que optar pelo estabelecimento do teto. Tem que dizer, não quero mais a integralidade, quero o teto para fazer gerar diferenças contributivas anteriores. Então você já saiu perdendo, né? Naquele exemplo de 10 mil, abriu mão de 3 mil garantidos na aposentadoria para tê-los de modo incerto na Previdência Complementar. Mas o segundo incentivo é, então, bom, já que eu fiz opção pela Previdência Complementar e pelo teto, eu quero agora receber o benefício especial, as contribuições de volta. No governo federal, então, quem faz esse pagamento para o servidor, seja em parcelas ou no modo como for acordado lá, é o próprio regime próprio de previdência. Esses recursos não vão para a previdência complementar. Até podem ir como aporte adicional. O servidor recebeu lá 100 mil reais, bom, ele pode na previdência complementar a qualquer tempo ir lá por conta dele e colocar 100 mil reais. Né, recebeu aí uma loteria e quer ap aportar na Previdência Complementar, pode fazê-lo sem problema. Então, no governo federal, o pagamento é direto ao servidor, daquilo que for o resultado desse benefício especial. No caso de vocês de Santa Catarina, não. Né, o, a, a lei complementar aqui que aprovou o benefício especial, diz que esse benefício especial é aportado automaticamente para o regime de Previdência Complementar ele vai, vai compor a sua reserva matemática. Então vejam que tira do servidor a escolha sobre onde ele vai investir esse recurso do benefício especial. Ele está obrigado a investir na Previdência Complementar. É verdade que isso aumenta a reserva matemática dele, que dá uma perspectiva de futuro, se tudo der certo, um pouco mais favorável, mas ele poderia escolher ganhar esses 100 mil, 150 mil, sei lá, qual o resultado que for desse benefício especial para fazer outra coisa na vida. Né? Até mesmo resolver situações momentâneas de dívidas ou de, de coisas que ele precise fazer e que, que necessite de recurso. É, então aqui, o, a, o benefício especial é devido a quem? Primeiro, tiveram ingressado até 30 de setembro de 2016. Claro, porque quem ingressou depois, não teve contribuições sobre base maior do que o teto antes, né? porque já ingressou submetido ao teto, né? a partir de 2016. É, tiver remuneração superior ao teto, né? então o um servidor que tiver 10 mil de remuneração, vai optar pelo regime de previdência complementar, vai cair para 7 e vai ter diferença. Se o sujeito já ganha dentro do limite de 7 mil, ele não vai ter nada a ser devolvido. Porque a contribuição que ele fez integralmente, né, o salário dele anterior era de 5 mil, ele pagou 14 sobre 5, ele vai ter 5 na aposentadoria, então não tem que devolver nada de contribuição para ele. Então a segunda condição é que esse servidor tenha remuneração superior ao teto. E a terceira condição é ele optar pelo regime de previdência complementar e pelo teto, como falamos anteriormente. O teto está ali agora descrito, 7.087,22 para esse ano. Né? Em janeiro ele é reajustado. Tá? É... Ok, pode passar? Estamos caminhando para o final, tá gente? Ele será o BEP, né, o benefício especial, será parcelado em até 60 vezes com correção pelo reajuste geral de remuneração. Então, como normalmente vocês não têm, significa dizer que esse benefício não vai ser corrigido. Né? Vejam que o governo do Estado daqui para frente, quando fizer a conta do reajuste geral de remuneração de vocês, vai fazer a conta de quanto vai custar para ele reajustar o benefício que ele está devendo àqueles que optaram. Então é possível que os seus economistas digam, olha, espera mais cinco anos para dar um reajuste, né? porque daí durante esses cinco anos o benefício especial vai perder seu valor. Você se livrou de uma potencial obrigação jurídica de devolver aquelas contribuições através da defasagem dela diante da inflação, ao longo de cinco anos, 60 meses. O valor do benefício especial será repassado à conta individual da Previdência Complementar, a título de contribuição facultativa, ou seja ela não é acompanhada da contrapartida patronal, nesse caso é só um aporte financeiro, né e ao ser repassado à previdência com um aporte adicional, passa a estar submetida às regras da previdência complementar, vai fazer parte da sua reserva matemática individual, investida lá no sistema financeiro, etc., ao longo do período contributivo. Pode passar? É, há duas hipóteses na lei... De forma de cálculo do benefício especial, desse benefício que vale para aqueles que a princípio não precisariam de previdência complementar, mas optarem por ela. Né? É, a hipótese 1, fiz aqui uma, uma simulação, a hipótese 1 deu um resultado ali de R$ 200 mil, reais, tomei como base aqui um servidor que tenha salário de R$ 10 mil, reais, vai deixar de contribuir 14 sobre 10, vai passar a contribuir sobre R$ 7.087,00 e em tese teria devolvida essa diferença de contribuições. Né? Aplicando aquela fórmula matemática que está lá em cima, essa diferença de contribuições resultaria em torno de 200 mil reais de benefício especial. Tá? Claro que eu não, eu não tinha, tinha é, desculpem, não tinha aqui a série histórica de contribuição né, durante os últimos 20, 30 anos, e considerei só 14% sobre 10 mil. O cálculo certo é pegar a remuneração do servidor durante todo o período contributivo, ver quanto é que ele deixaria de pagar ou pagou a mais naquele período, atualizar monetariamente e fazer a conta. Tá? Mas uma conta grosseira aqui deu um resultado de 200 mil. Quando eu olhei, disse, pô, então é um bocado de dinheiro. Né? Um bolinho razoável. Tá? É, é possível que na, na, na aplicação efetiva dos valores dê menos assim como é possível que dê um, até um pouquinho mais, mas não acredito, mas acho mais difícil em razão de que o 14% é mais recente. Né? Dali para trás, vocês têm 11, né? ou têm menos do que isso, se corrermos muito lá atrás nas contribuições. Portanto, os valores finais acabam decaindo. Tá? Na segunda hipótese, deu 122 mil. A lei diz que, aplicando ambos os cálculos, escolhe o cálculo maior, vale o cálculo maior. Então, Supondo aqui que seja 200 mil o resultado dessa, dessa hipótese, né? desse, desse quadro hipotético que a gente está pintando. Pode passar, por favor? Para receber esse BEP de 200 mil, o servidor terá que aceitar, já falamos, né? que sua aposentadoria fique limitada ao teto. Então, ele está renunciando, Aquele exemplo ele ganhava 10, vai passar a ter 7.087, está renunciando a 2.912 reais que é a diferença da sua aposentadoria pelo regime próprio que ele teria lá na frente. Então ele sabe que lá na frente vai abrir mão de 2.912. Então qual foi o raciocínio que eu fiz aqui? 200 mil paga quantas parcelas de 2.912? Paga ali em torno de... Quanto deu? 60 e... Opa, 68? 68? Então, ele tem 68 parcelas. 68 parcelas é pouco mais de 5 anos. Então ele trocou os R$ mil R$ 2.900 e pouco, que ele poderia ter durante toda a sua expectativa de sobrevida, a partir da aposentadoria, por exemplo, numa aposentadoria aos 65 anos, a expectativa de sobrevida é mais 18,7 anos que ele teria, aqueles R$ sendo recebidos do regime próprio, ele trocou isso por cinco anos e alguns meses, porque ele só teria esse, isso se a reserva, se esse dinheiro aplicado no sistema financeiro der exatamente o que ele vale hoje. Se perder alguma coisa, é menos ainda. Né? Se ganhar, um pouco mais. Mas para ele ter os 200 mil validando, é, cobrindo essa diferença durante 18 anos, esse investimento vai ter que dar um resultado financeiro muito maior do que ele dá. Então, vejam o tipo de perda. Ali está um chute, não, um cálculo. Esses 18,7 anos de expectativa de sobrevidar aos 65, significa que esses 2,900 representam 701 mil reais, que você trocou por 200. Então, esses 200, para na previdência complementar, Fazer frente a 700 mil teriam que ter uma rentabilidade de pelo menos três a quatro vezes durante o período contributivo para frente. O que é muito difícil de conseguir pensando que nós estamos falando de servidores hoje. Lembra que um servidor hoje, a Marlete, que ingressou antes de 2016, mas que já tinha tempo pretérito e que conseguiu um benefício especial de 200 ela está mais próxima da aposentadoria. né? Nós não estamos falando de contribuição para uma reserva matemática em previdência complementar da Marlete por 40 anos. Nós estamos falando de contribuição por 10, 15, 20 anos, não sei exatamente qual é a tua expectativa, mas vejam que é uma contribuição por um período menor. Portanto, ela vai somar uma reserva matemática menor para fazer frente a essa complementação. Ela trocou, entretanto, 200 mil para receber agora, receber não, Depositar na previdência complementar para receber daqui a uns 20 anos, ela trocou pelos 700 mil que ela receberia daqui a 20 anos pela vida toda, né, até o, o evento morte. Tá? Pode passar? É. Já se a gente dividir 200 mil por 241 meses, que seria essa expectativa de sobrevida aos 65 anos, né, tem 240 meses para frente. Isso significa que esses 200 mil vão dar uma renda de 827. Aqui não tem investimento, tá? É uma conta pura, né? Lá deu 2.900, aqui deu 827. Você vai receber 241 parcelas de 2.900 no regime atual ou vai receber 241 parcelas de 800 e pouco se optar pelo benefício especial. Então, esses 800 e pouco vão ter que ter uma rentabilidade tal que chegue a R$ 2,9 tá? o que é um desafio portentoso. A rentabilidade, nesse caso ali, a gente verificou que deveria estar em torno de 3,5 vezes, ou 250% de rentabilidade naquele período. Aí eu fui buscar os últimos 10 anos da Previdência Complementar no Brasil. Qual foi a rentabilidade média dos planos de Previdência Complementar? ela foi de 101,80. Então, se em 10 anos ela deu 101,80, mesmo que eu suponha que em 20 ela deu 202, deu o dobro, é menos do que os 250 que ela precisa dar para quando a Marlete se aposentar daqui a 20 anos, uma coisa compensar a outra. Então, ela, ela se arriscou demasiadamente para jogar esse dinheiro na Previdência Complementar, sem ter efetivamente nenhuma garantia de que esse resultado vai ocorrer lá na frente. Ah, mas vocês podem ter a remuneração de vocês perdendo o poder aquisitivo ao longo dos próximos 20 anos e aposentadoria também? Sim, é claro que podem. Isso tem muita relação também com a economia, né? Porque se a economia melhorar e o Estado passar a arrecadar mais, etc., é mais provável que a luta de vocês resulte em ganhos financeiros para a categoria. Então, vejam que as duas coisas estão casadas, mas o servidor está fazendo uma escolha que, a meu ver, pelo menos, é bastante arriscada. Eu, particularmente, não faria uma escolha dessa natureza. E Eu sou advogado e tenho Previdência Complementar. E uma das coisas que me angustia é, a cada seis meses, eu não faço isso mensalmente, porque daí a angústia ia ser maior é olhar o que deu de rentabilidade no meu plano de previdência complementar no Banco do Brasil e comparar com a inflação. E eu perco da inflação. Sempre. Né? Ah, tem benefícios fiscais lá na frente. tá? Vai ter benefício fiscal lá na frente. Mas eu prefiro talvez pagar imposto de renda lá na frente e ter garantia de uma renda razoável do que não ter o pagamento do imposto de renda, mas ter talvez um resultado de complementação de aposentadoria pífio. Né, e que não assegure aquela complementação que eu gostaria. Pode passar? Acabamos finalmente, então, e fico à disposição de vocês aí para eventuais é, esclarecimentos ou considerações. Obrigado. A gente agradece o doutor Luiz Fernando e também ao Bernardo. Queria agradecer a presença do Bernardo, o doutor Bernardo, que também está aqui conosco, que é sócio do escritório e tem apoiado também essa nossa causa. Aí. Obrigada, Bernardo. Eu passo a coordenação para o Bruno, já temos três pessoas inscritas aqui, aí eu não sei como é que estão tá as nossas inscrições online, e aí a gente faz ah, os questionamentos diretos aqui, as dúvidas que ficaram. Tá, Bruno? Também queria agradecer ao doutor Luiz Fernando, acho que foram muito esclarecedoras né? ah, as colocações, é, e, inclusive com trazendo exemplos né, concretos aí para ilustrar a complexidade que é, é essa tomada de decisão, mas também é, já colocar os riscos né, que a gente está envolvido na nossa decisão. Então, como eu falei no início, a gente tem duas possibilidades de participação, a gente está fazendo de forma híbrida, né? Então tem um público aqui no Sintesp, né? os colegas do Sintesp estão aqui presencialmente e podem se inscrever, a gente já fez uma primeira rodada aqui de, de inscrição presencial e é, as inscrições também de forma online. Então é só acessar o link da página da sala do Google Meet e aí eu autorizo aqui a entrada e os colegas que estão. É, Participando de forma virtual, podem fazer a sua sustentação e a sua, as suas perguntas uh, de forma online também. Então, eu passo a palavra uh, para começar a rodada de perguntas, primeira rodada aqui, presencial, para a Sayonara. Boa tarde. Boa tarde. Todos, né? Boa tarde a todos e todas. Eu queria fazer uma indagação, porque a, o exemplo que foi da, colocado foi, hipoteticamente, claro, em 10 mil. Né? Mas a realidade do servidor, a, na grande maioria, é um valor bem menor. Porque, é, bom, a, o Estado, há 14 anos, não, o nosso poder aquisitivo salarial é baixo. Né? Não temos... É, o reajuste da questão salarial. E isso faz com que o nosso salário seja bem inferior ao, que, ao exemplo que o palestrante falou na questão de 10 mil. Né? Eu, por exemplo, é, tenho 30 anos de serviço público, é, não chego ao teto da Previdência, né? e falta um, mais ou mais, aproximadamente, uns seis anos para se aposentar, assim. A minha pergunta vai na direção de que é interessante eu fazer a, a, a migração para complementar, uma vez para chegar na questão do teto, né? Gostaria de fazer esse questionamento. E também as pessoas que entraram antes de 2016 e que também não têm, que não, não é esse valor de 10 mil. Eles recebem muito menos. 3, no máximo, assim, né? 3 mil, 4 mil. Ainda mais com o de 14%, o salário diminuiu mais ainda. Então, assim, a proposta do governo, a, a, me parece não interessante, mas se puder responder as minhas indagações, espero ter sido assim, de forma simples, colocado, mas se puder esclarecer, eu agradeço. Agora, a gente vai fazer um grupo de três perguntas, né, e aí, depois o doutor responde na sequência. Josias. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Né? É, eu sou Josias, servidor público da educação, né? da, do quadro civil da educação. É, também eu estou nessa nessa breve abrangência <risos> é, que a Sayonara fez ali, que a gente. Eu mesmo, eu falta ainda alguns aninhos, né? depois da, da reforma da Previdência. Eu vou me aposentar com 65, então, eu sou um guri ainda. né? Então vai demorar para me aposentar, só tem quarentinha. <risos> Ah, então, mas mesmo assim, chegando a, aos 65 anos, eu não vou se, seguindo o mesmo a mesma política salarial, né, eu não teria, eu não chego ao teto, né, mesmo com todo esse tempo de, de, de trabalho, eu ainda não vou chegar ao teto. Isso é realidade de uma grande maioria do, do, do, do, do servidor público, é, é, a, quem, quem ganha que, que a, acima, que tem as vantagens para Pra, a, a, até aderir a uma previdência complementar é, são, são algumas esferas que, né, que, que não representam a maioria do serviço público em si porque a base, hoje o cálculo inclusive feito pelo DIES, o último cálculo a média do salário, do salário do, do Estado servidores públicos é giram em, em torno de quatro mil reais então então nós temos uma grande maioria dos servidores públicos que não chegam ao teto né então não há não, não há um eu vejo assim que não não há um interesse né é, é, do Estado é, é, é, em reajustar o salário e com isso né o servidor fica perdido muitos dos servidores principalmente da educação ficam perdidos nesse nesse debate é, é porque é, porque a gente sabe que é, é vai ser difícil a gente chegar nisso. A pergunta senadora fez é pertinente, mas eu queria fazer uma outra pergunta também. É, se há risco de perder dinheiro, né, e, e não receber pagamento com a previdência, é, é, com a previdência complementar, né, é, a gente optando por por, por bancos e e, e, e e se é se a gente pode confiar é, totalmente em bancos, né, em, em, em, em bancos que se apresentam, como vem procurando, né, os servidores públicos para aderir a essa modalidade. Pode passar para Vilma. o Vilmar. Eu vou, eu vou ler aqui por conta da, da transmissão, né? Então, 15 anos contribuo para o INSS, sobre um salário mínimo. 15 anos contribuo para o INSS, sobre um salário mínimo. Estou com 73 anos. Como terei aposentadoria ou não farei aposentadoria pelo INSS? Já que estou aposentado há mais de 20 anos pelo IPREV. Agora passa a palavra para o Dr. Luiz Fernando fazer a... Bom, vamos lá. O som está saindo? Sim? Ok. Então vamos lá. Primeiro, Sayonara e, e Josias. É, lembrem que no começo do slide tenta demonstrar quem são as pessoas com interesse. Né? E evidentemente, o servidor que recebe abaixo do teto que tem remuneração abaixo de R$ 7.028, não tem nenhuma razão, a meu ver, para optar pela Previdência Complementar. É, porque ele tem garantia de aposentadoria até o teto. Bom, nós então, esse grupo nós temos que dividir em dois. O grupo que ingressou até dezembro de 2003, que tem integralidade. E o grupo que ingressou depois de 2003, que tem cálculo pela média. Os dois estão abaixo do teto, a sua remuneração está abaixo. Mas um ganhava 5 e vai ter integralidade e vai ganhar 5. Outro ganhava 5, mas não tem integralidade, porque ingressou a partir de 2004 e a sua média vai dar 4, por exemplo. Então, a princípio, esse segundo teria um interesse médio na complementação. Mas o regime de previdência complementar, ele está voltado à complementação acima do teto. Ele não tem nenhum interesse de pegar abaixo, gente. Exatamente porque o que, o que eles querem com isso? Qual foi a grande jogada lá no âmbito federal quando eles criaram esse instituto? Foi acabar com a paridade. Foi pegar parte da remuneração de vocês que têm direito à paridade e quebrar isso poder fazer concessão para os servidores ativos sem estender os aposentados. Então, eles foram, não fizeram isso explicitamente, evidentemente, mas o que está por trás desse interesse é quebrar a paridade, sujeitando o servidor até o teto, até a aposentadoria pelo regime próprio, sem problema. Então, eles só se interessam por quem ultrapassa o teto. E o próprio servidor que está dentro do teto não tem interesse, Eu tenho um interesse apenas mediano, eu diria que esse exemplo de alguém que tinha 5, a média vai dar 4. Eu diria: ele faça a contribuição para o INSS, para o regime geral, como contribuinte individual e busque os mil reais lá. Se o salário mínimo lá é 1.200, você vai receber no mínimo 1.200. Faça isso, você vai ganhar mais do que ganharia na previdência complementar. Ganhar mais em termos, né? eu sempre aqui tenho que relativizar, é evidente. Que se tudo der certo ao longo de 30, 40 anos de contribuição, não tiver crise econômica e etc., pode ser que aquele dinheiro da Previdência Complementar dê mais do que mil. Dê mil e quinhentos, de dois mil, sei lá, o céu é o limite. Né? Mas a gente tem que acreditar que nada disso vai dar certo. Eu acabei de acessar o telefone aqui para é, ver um amigo meu, advogado, que está lá no Supremo, acompanhando o julgamento de hoje. E ele disse que está lá com o pessoal do Judiciário Federal e o pessoal do Judiciário dizendo que tem que aderir ao FUNPRESP, que é o, o e ele perguntando aqui, mas eles estão dizendo que matematicamente é bom. Eu disse, sim, é bom. Matematicamente é bom, se tudo der certo. Se não der certo, isso, isso você não vai saber hoje, só vai saber daqui a 40 anos. Se não der certo, daqui a 40 anos eu não estou mais aqui. Para explicar ou para tentar dizer isso. eu falei lá atrás para não fazer isso. É? Então, você joga tudo numa incógnita. Né? Então, é, para esse grupo de servidores, é, evidentemente, me parece que não tem sentido ficar pensando é, nesse tipo de benefício, até porque, nesse tipo de opção, até porque nem o benefício especial eles têm, ou terão. Porque o benefício especial só existe para quem tem salário superior ao teto e que, ao aderir ao teto, teria que ter a devolução do que pagou a mais, quem está abaixo do teto não tem benefício especial, então mesmo esse segundo incentivo que o governo criou para pegar aquele primeiro, né, e por conta dos 200 mil ali do exemplo, parecer que ele vai ficar rico com aquela, com aquela opção, mesmo essa, mesmo essa vantagem não tem para servidores localizados é, até o teto. Tá? É, no teu caso, Sayonara, com, é, dizendo que tem 30 anos, muito provavelmente tu estás submetido à regra de transição que te assegura integralidade e paridade. Mesmo que ela só vá nascer daqui a cinco anos, a tua aposentadoria, mas você provavelmente estará, por esse tempo, numa regra de, integra... de transição, mas que tem integralidade e paridade. Ou seja, você, mesmo que ganhe 5 mil, vai ter 5 mil lá na frente, ou algo muito próximo disso, né? Então, não haveria nenhuma razão aqui, a meu ver, de fazer essa opção. O Josias, eu diria que uma situação semelhante, apesar de você ter menos tempo né, de, de, de contribuição e ter aí uns 25 pela frente até galgar a aposentadoria, se você já tem 10 aqui dentro, nós estamos falando que o seu ingresso foi antes de 2016, mas foi posterior a 2003, 2008, né? Portanto, você está abaixo do teto, mas tem cálculo pela média. Então, você está naquele grupo ponderado. Né? O interesse dele pode ser médio em buscar uma eventual complementação. Mas eu faria isso me inscrevendo no regime geral de previdência. Na qualidade de contribuinte individual. Isso precisa ficar claro. É a única hipótese que vocês teriam de inscrição. O que é que a lei diz que é um contribuinte individual no RGPS? É uma pessoa... Que exerce uma atividade econômica de fins lucrativos ou não o que, que é isso uma atividade econômica de fins lucrativos ou não eu faço artesanato e dou é uma atividade econômica sem fins lucrativos então eu vou lá no nss declaro eu faço artesanato às vezes vendo às vezes não vendo às vezes dou para uma instituição de caridade é uma atividade econômica sem fim lucrativo, eu posso ser contribuinte individual. Então você vai lá e aporta uma contribuição. Vamos dizer que você faça, então, vou aportar sobre um salário mínimo. Você vai pagar cento e poucos reais por mês, né, 150 reais por mês, pela contribuição de lá, para depois ter um benefício de um salário mínimo, de 1.200 e pouco. Quando é que vai nascer esse benefício? Aos 65 anos de idade, que é a regra atual para o regime geral de previdência, aposentadoria por idade, proporcional ao tempo de contribuição, mas com mínimo de um salário mínimo. Então, tu não vai ter 35 de contribuição se começar a fazer ela hoje para o INSS. Vai chegar aos 65, só tem 25. Vai ser proporcional, mas tem um piso, que é de um salário mínimo. Então, você levou um salário mínimo com 25 anos de contribuição. Tá? Se você fizer esses 25 anos de contribuição, supondo que pudesse, no teu caso, optar pela previdência complementar você teria somado 25 anos de contribuição lá na frente, daqui a quando completar 65 anos, para ter uma complementação. Quanto será ela? Não sei. Vai, ter, vai depender de quanto você resolve contribuir, naquelas faixas de até 8%, tendo contrapartida, e vai depender do resultado financeiro desse investimento. Lá no regime geral, não. Você sabe que se pagar 150%, por 25 anos, você vai ter 1.200, mais ou menos, que é um salário mínimo lá na frente. Então, uma conta que acho que todo mundo deveria fazer, sobretudo esses... Mas isso é contribuinte como individual. Né? Contribuinte individual. Ah, se eu tiver outro vínculo empregatício... Ah, sim. Então, aí, esse outro vínculo empregatício vai gerar uma aposentadoria do regime geral de previdência, que, no mínimo, será a aposentadoria por idade aos 65 anos, proporcional a contribuição que você fez nesse período, mas sempre tendo o salário mínimo como piso. da previdência, não claro que nós não Não, não. Não, gente. Vocês podem acumular, mas vocês fazem uma opção, vocês escolhem o maior benefício e recebem um percentual do outro. Tá? Então, vai fazer essa conta? Vai fazer essa conta para somar aposentadorias de regime público. Né? O INSS e é aqui mas ainda assim vai ter um resultado. Vamos supor que dê 70% do benefício do INSS. Bom, faz a conta de isso. né? Basta pegar a regra atual, ver quanto é que, der, quanto é que dá do segundo benefício. Você pode ter três benefícios, né? supondo que tenhas pensão ainda para receber, e já tenhas matado duas esposas, tenhas duas, duas pensão para receber. Vai receber os quatro benefícios, vai fazer opção pelo melhor, vai somar todos os demais e vai aplicar as alíquotas. Tantos por cento até um salário mínimo, tantos por cento do que ficar entre 1 um e 2, tantos por cento entre 2 e 3, está lá na regra é, previdenciária. Então você recebe, sim, mas recebe um valor é, menor né, de cada um daqueles é, outros benefícios que você tiver. Tá? E, por último, acho que a questão que foi colocada por escrito, me pareceu que alguém que já contribui para o regime geral de previdência, porque falou que é contribuição ao INSS, né? é, contribuição já há 15 anos e tem 73 de idade. Eu pergunto, é, por, é se é 15 anos já de contribuição e cumpriu a carência, que é de 15 anos, já pode se aposentar agora e receber um salário mínimo. Não tem que esperar mais nada, né? tem que só cumprir a carência. Para essa carência de 108, é 180... 180 que dá 15 anos, né? É, para essa carência, vale também eventuais contribuições que você fez a um emprego privado lá atrás que não tenha sido trazida para o regime próprio de previdência, para cumprir carência, tá? Então, é, supondo que você, ah, lá na, na juventude, trabalhou um ano para um empregador privado, isso deu um determinado valor lá para o INSS, esse tempo lá vale para fins de cumprir a carência de 15 anos, tá? De, de 180 contribuições. Então me parece que aí no caso tu estás bem próximo, se já estás com 15 anos, bem próximo de conseguir o benefício de um salário mínimo do INSS. Ah, vai estar submetido aqui ao limite, né? A esses limites novos da segunda aposentadoria tem uma conta, sim, vai estar submetido a esse limite, tá? Eles inclusive hoje exigem uma que você manifeste que tem outra, né? Você no, no ato de aposentadoria aqui, por exemplo, você diz, olha, tenho outra recebo outra pelo órgão tal, ou recebo uma pensão do órgão tal, Estado, Município, Federal, INSS, né, desses regimes de, de previdência pública. Tá? É, eu queria aproveitar e fazer uma... Uma pergunta também, tá, doutor? A gente, é, em conversa lá com o próprio SCPREV, é, eles colocam como um diferencial, vamos dizer assim, competitivo né, do, do, da instituição, né, do SCPREV, a questão da governança, é, que estabelece que o, o conselho gestor, né, enfim, o conselho fiscal deles, é formado por usuários e isso dá uma estabilidade maior ao plano, é, mas... É, a gente sabe também que, na própria reforma da Previdência, lá atrás, não, estabeleceu que esses fundos não necessariamente eles são, eles são governamentais. Né? Pode o governo, é, numa decisão política, privatizar, mandar para um banco, por exemplo. É, é isso mesmo? E a outra situação, aproveitando, é qual a, o papel quanto é que o senhor atribui a uma eventual instabilidade do próprio regime próprio de previdência em relação a tantas reformas que vão, né, acho que a cada 10 anos está tendo uma reforma, ou até menos, e como é que isso pode afetar o regime, a insegurança né, no regime de previdência próprio? Uh, Dr. Luiz Fernando, só para uh, confirmar se é isso. No momento também existe esse risco, pelo que eu entendi. No momento que o servidor faz a opção, ele também abdica da, uh, do direito à paridade, naquele momento. Ele já faz essa opção. Se eventualmente tiver qualquer mudança e que... Uh, a gente conquiste novamente esse direito, ele já naquele momento optou por não ter. É isso? Bom, vamos lá então. Primeiro, a questão do Bruno. né? O SCPREV teria essa característica diferenciada de ter um conselho fiscal, etc. Bom, eu, eu mencionei isso mesmo, né? de que desde que vocês participem do processo de escolha, participem efetivamente, né, e sei que aí é um, é um desafio, inclusive, de caráter político, porque boa parte é, do movimento sindical, porque é contrário à Previdência Complementar, é, não, acaba não participando efetivamente do processo de escolha. É uma discussão política que vocês têm que fazer. Né, porque a realidade está aí, ela existe, aí é pensar se vale a pena... Mesmo com todas as críticas a ele, está presente na, na fiscalização e na gestão, porque se trata não só de conselho fiscal, mas conselho de administração, né? Mas é uma questão política que eu reconheço que é, é uma, uma indagação é, razoável que vocês devam fazer é, o sindicato, categoria e discutir. Né? É, isso dá uma característica um pouco de uma garantia um pouco maior, sim, dá. Mas isso não torna imune o prevê há um desequilíbrio da economia. Porque não é só o fato de vocês estarem lá, estarem controlando e fiscalizando, que significa que ao longo de 30, 40 anos, o SCPREV não vai fazer água. Pode ter sido uma ótima administração, mas se vier uma... Suponha que vem uma guerra, gente. O capitalismo no mundo todo, ele joga tudo lá para baixo, não é? O sistema é assim joga todas as rentabilidades para baixo, e o pessoal, claro que é os, os detentores do capital mesmo, ficam lá em cima livres disso, né? mas todo o restante salário, benefícios previdenciários, etc., complementares, todos eles estão sujeitos a essa, a essa crise, né? gerada, por exemplo, por uma guerra. Às vezes o pessoal diz, ah, mas guerra não, não vai acontecer, nós temos uma correndo né, ali na, perto da Europa, então não é de, de tudo absurdo. E mesmo que não seja guerra, quantas crises econômicas a gente já vivenciou. O Lehman Brothers era um dos maiores bancos do mundo, gente. E a crise lá de 2008 faliu o Lehman Brothers. E era um banco dos americanos. Não era um banco aqui de uma província das bananas, aqui uma república das bananas da América do Sul, não é? Era um grande banco mundial e faliu, desapareceu. E o dinheiro que estava lá, será que quem investiu lá, os americanos que investiram em fundo de previdência que era administrado pelo Lehman Brothers, receberam de volta esse valor? Perguntem para eles. Perguntem lá para esses americanos, porque lá é comum a pessoa individualmente fazer isso no computador. Tá? Ela vai lá e investe em previdência complementar direto. É possível. É possível. Aqui no Brasil também, investir no Itaú, no Banco do Brasil, individualmente. Né? Então, essa, esse risco, isso, a governança não tira. Né? Essa possibilidade de governança não tira, porque são riscos inerentes ao próprio mercado. Né? Nós estamos falando de mercado financeiro. Esse dinheiro é investido, é, é investido num numa determinada empresa. É verdade que essa legislação de 80 para cá, como falei, ela passou a ser mais rigorosa, ela exige diversidade de investimento. Antes permitia que pegasse o dinheiro e botasse tudo numa empresa só, investisse, investisse tudo em ações. Hoje você tem que tantos por cento no máximo em ações, tantos por cento em outras atividades produtivas, enfim, você diversifica os investimentos de tal modo que, na normalidade, quebrou um e perdeu, o outro compensa. Mas isso na normalidade, fora da normalidade, não, dá, não tem compensação, porque quando é crise econômica, abala tudo, abala todo o sistema financeiro. Então, é, por isso eu digo que, claro, que aquele servidor que está acima do teto e que tem, sabe que a sua aposentadoria estará limitada ao teto, esse servidor vai buscar complementação de alguma forma. Mas eu reitero, né, esse servidor deveria pensar... Na, nas possibilidades que a gente levantou aqui alternativas, inclusive de contribuir um pouco mais na previdência pública, no INSS, com vistas a buscar a complementação lá, como o Vilmar né? falou há pouco que fez. ele. Na verdade, ele não está tendo uma complementação de aposentadoria ou uma suplementação, se a aposentadoria dele já foi integral, de algum modo ele pagou para ter algo a mais do que o integral lá na frente, né? comparando com o seu salário de servidor público. tá? É, um outro aspecto que também é, eu acho que é importante destacar, Bruno, é que, é no, no, sobretudo no âmbito federal, quando a gente discute essa história do benefício especial, que é esse anzol com atrativo para pegar vocês que não precisam optar, né? é, isso que tá, é esse jogo que está sendo jogado né? até final do ano que vem, abra mão da tua integralidade, abra mão da paridade, adira ao teto, depois vou te explicar, Adira tudo isso para receber o benefício especial. Esse benefício especial, lá no governo federal, abriu uma discussão. As regras é, de definição do benefício especial são direito adquirido? A AGU, a Advocacia Geral da União, editou um parecer dizendo que é. Mas não submeteu o parecer ao, ao presidente da República. Então o parecer não tem poder vinculante. Disse hoje que é mas um outro advogado, na semana que vem, pode dizer que não é. Outro advogado da União. Se era para dizer taxativamente que sim, que é direito adquirido, submetia ao presidente da República, tinha poder normativo interno na administração pública, não que isso garantisse que lá na frente não vai ter uma modificação. Mas você tinha, você prejudicado, tinha um argumento mais forte para lá na frente tentar ver reconhecido, que aquilo era o direito adquirido, aquelas regras, etc. Tá? Então, mesmo o benefício especial, aqui essa discussão não existe, porque esse dinheiro sai de lá e vai para a Previdência Complementar. E desde cedo já se diz, o dinheiro que vai para lá está regido pelas regras de mercado. Você pegou 200 mil e entregou na Previdência Complementar. Você poderia ter uma Previdência Complementar sozinho no Itaú, ou no Bradesco, ou no Banco do Brasil, pegar os 200 mil, ir lá e aportar. De qualquer modo, você está entregando para a Previdência complementar a sua reserva. Aqui não é nenhuma opção. Lá no governo federal, ao menos isso é. É uma opção. Você ou fica recebendo lá por mês, etc., ao longo do período de, de recebimento do benefício, e aí investe onde você quiser investir, né? ou então não investe nada, vai curtir a vida, vai pegar, esse, se for, 200 mil, né? pega esses 200 mil, vai viajar, vai gastar, enfim, faz o que quiser. É, da vida tá? é, a pergunta da Marlete né? é, quando o servidor faz opção então nós estamos falando de servidores ingressantes até 2016 né? se ingressantes até o final de 2003 com integralidade e paridade e se ingressantes entre 2000 e, 2004 e 2016 cálculo pela média e, cálculo pela média e eventualmente paridade e se ingressantes depois de 2016, nada disso. Mas aqueles que ingressaram antes de 2016 não têm teto. Ao fazer a opção pelo regime de previdência complementar, ele adere primeiro ao teto. Ele diz, olha, eu não quero que a minha aposentadoria futura, qualquer que seja o cálculo, pela média ou integral, ultrapasse o teto. Então, se eu já ganho mais do que isso eu já sei quanto é que estou perdendo, né? pelo menos nos valores atuais. Eu ganho 9, optei por 7.028. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção que está embutida, ela, ela, tá, ela é obrigatória, ela está vinculada, né? é que eu disse, então, bom, não tenho mais direito à integralidade. Porque eu ganhava 9, escolhi teto, então aceito que não seja integral a minha aposentadoria. E a terceira é, aceito que a paridade que eu tenho direito quando me aposentar pelo regime próprio esteja submetida ao teto. Sim, porque se meu salário era 6, eu vou ter respeitado a paridade até ele chegar em 7.028. Quando ele ultrapassar 7.028, eu não tenho. Então você é dirigente do sindicato, faz a opção, promove daqui a pouco, organiza, ajuda a organizar uma greve, tem um reajuste lá de 20%, isso significa que o teu salário de 6 iria para 7,200, mas você o tá, teu provento, se tivesse aposentada, você está limitado a 7,028, então a paridade foi até 7,028. Dali para frente não tem mais. Da, desse momento para frente, tudo que a categoria ganhar não estende. Né? Desse momento para frente. Então o servidor, de certo modo, abre mão da paridade, ao menos paulatinamente. E alguns que já tiverem exatamente 7.028, 7.027, 26, 25, abriram mão já, né? Porque qualquer coisinha que acresça, ultrapassa 7.028, não tem paridade. Então é importante saber disso, porque senão é, é, é aquilo que ocorria quando o pessoal fazia opção pelo artigo 2º da emenda 41, lá em 2003, né? cálculo pela média e sem paridade aí o sindicato fazia uma greve tinha 20% de aumento, o sujeito vem aqui contra-cheque, olha, não sei porque eu não ganhei os 20, mas você aposentou por qual regra? Não, eu escolhi aquela que era o cálculo pela média dava mais do que a outra é, mas essa não tem paridade, querido então você não tem a extensão daquilo que a categoria conseguiu, claro que cada um vai ter que medir se isso é um valor que lhe interessa ou não né? eu Costumo dizer, eu aposto sempre mais no resultado da luta sindical, sempre. Pode ser que ela permaneça três, quatro, cinco anos sem dar os resultados financeiros que vocês esperam, mas ela costuma depois ter algum influxo que gera esse resultado financeiro. E lembrem, né gente, quando a gente está falando aqui de remuneração, nós não podemos falar só de reajuste geral de remuneração, né? Nós temos que falar de qualquer ganho salarial que aumentou o dinheiro no bolso. Né? A concessão de uma gratificação aumentou o dinheiro no bolso. Se eu quiser só comparar zero de reajuste geral de remuneração com a inflação, vocês perderam um monte. Mas se eu comparar a inflação com a, com a remuneração de vocês há 10 anos atrás e agora, vocês perderam menos, porque ganharam algumas gratificações nesse período de modo desigual, dentro da categoria, mas ganharam. Então, quando a gente pro, é, faz esse tipo de comparação, a gente deve fazer com base, remuneração com remuneração. Tá? E não sei, eu não, não fiz essa conta aqui no Estado, a gente pode fazer depois, mas no governo federal, por exemplo, quando esse debate aparece, vou dar o exemplo dos servidores do INSS. Nós agora, recentemente, fizemos um estudo para eles dos últimos 10, 10 não. 13 anos. Janeiro de 2003 para cá. Janeiro de 2003 para cá dá quanto? 2023 daria 20, né? 19 anos, né? Então, 19 anos. Nesse período de 19 anos, a inflação foi mais ou menos. Estou chutando aqui porque estou lembrando superficialmente. 350%. Os servidores do INSS tiveram 1.100% de recomposição salarial. Então tiveram muito mais do que a inflação, em que pese no governo Bolsonaro estarem congelados. Mesmo com quatro anos de congelamento, os ganhos do período anterior, 2003 2018, representaram 1.100. Outras categorias de servidores federais, como o povo do Ministério da Saúde, por exemplo, que recebe salários mais baixos, tiveram 400 e pouco. Quem menos teve, teve mais do que a inflação. Então é aquilo que eu falei anteriormente, quando eu quero olhar para frente, eu tenho que primeiro olhar para trás, né? Faz, pegar uma série histórica, para daí tentar buscar o resultado <coughs> da luta sindical, para comparar com essas opções que eu possa fazer agora. tá? Aí ah, por fim, Marlete, para esse povo que optar e que não precisa, a opção é irretratável. Depois não dá para voltar atrás, tá? A lei diz que ela é irretratável. Foi para lá, morreu. Agora você tem teto, não tem integralidade, abriu mão da paridade paulatinamente e tem que apostar agora que a previdência complementar funcione. Temos uma participação online. É, o Batiste, né? Então, Fica à vontade, Batiste. Oi, tudo bem? Ah, a saudação aí a maravilhoso, né? A presidência do, do Sintético, a Luiz Fernando, ah, ao, ao, ao Bruno também, que está aí no né, nosso diretor também, que é presidente da associação do Ina, E parabenizar pela iniciativa, por aqui acompanhado. Né? Ah, é um tema ah, que é um divisor de águas, para o futuro da aposentadoria do servidor, o quanto vai ganhar na sua aposentadoria, né? E, e muitos servidores precisam uh, avaliar com cuidado, principalmente sabendo, Luiz Fernando, é, que o gestor desse regime de previdência, né, do Fundo Complementar de Aposentadoria dos Servidores Estaduais, é justamente tocado, né? É, Uh, uh, tem um dos seus integrantes dentro do conselho, é uma das pessoas que, for, são uh, que é responsável pelo congelamento dos servidores públicos estaduais, pelo não cumprimento da data base, pela disparidade de gratificações que é o senhor Décio, Décio Vargas. Tá? E me parece que ele se transformou no senhor uh, de todos os conselhos. Ah, seja de, da Casan, ah, dos portos ah, ah, públicos né, de Imbituba e São Francisco e também da reforma da Previdência. E vai aqui também o meu, o meu alerta público ao futuro governador do Estado, o senhor ah, Jorge Melo, que vai assumir o dia 1 Por isso a necessidade de ter uma conversa Uh, a, a diretoria do Sintesp, né? a Marlete já está já fazendo um pedido de audiência para o próximo pro, pro início de janeiro, porque estão deixando algumas armadilhas né, para o futuro governador. E uma delas é quem construiu toda essa disparidade salarial, né? com aumento da folha, sem o respectivo uh, reajuste uh, uh, ao conjunto dos servidores, vai continuar a ficar nesses, uh, nesses órgãos de, de administração, né, seja do fundo complementar, seja de empresa pública, vão continuar por três, quatro anos na sua gestão. Então, eles trataram, além de criar uma disparidade, isso por dentro do dentro do órgão gestor da Folha de Pagamento, lá do grupo gestor, né, que era formado pela Secretaria da Administração, pela Procuradoria Geral, pela Casa Civil, e, né, pela Secretaria da Fazenda e com a participação do senhor Décio Vargas. Né? Então, ele construiu um, uma disparidade salarial para os outros e para ele, Fernando, ele criou o subsídio fixo, enquanto auditor interno, que construiu um plano de cargo de salário, só que o plano de cargo de salário é engraçado dele. Dentro de um ano, dois anos, eles vão para o final de carreira, sabe? Com 32 mil reais, né? fora auxílio combustível, fora todas essas vantagens que ele recebe é, remunerado por esses três é, conselhos de administração que ele participa. Então, fica aqui um alerta ao futuro governador do Estado para desbaratar todas essa, essas armadilhas e pegadinhas né? é, em que tiram dele... A, a, a, a gestão uh, do serviço público né, e cria aí uma casta dentro do serviço público de privilegiado. Vamos dizer que hoje nós temos a... a, a antes tinha a, a República, né, sempre que cada governador cria-se uma República. E aqui nós temos a República do senhor Décio Vargas, né, a República onde ele é o, o príncipe, aí, o mandatário, né, é, é, criando essas pegadinhas e arrochando o salário dos servidores e agora querendo administrar o que é pior administrar o fundo complementar administrar né, o dinheiro que vai cair nesse fundo então será que uma pessoa que trabalhou tanto tempo para deixar o servidor míngua, para criar disparidade gritante para pagar salário eh, base de 800 reais portanto muito abaixo do salário mínimo para conceder gratificações diferenciadas, privilegiando a ele próprio, será que essa pessoa está preparada para, para, para integrar uh, o órgão gestor do Fundo Complementar de, de, de Aposentadoria? Eu tenho certeza que não, né? Que não, porque ele tratou de resolver a sua vida, a vida dele e dos próximos a ele. Né? Então, uh, o seu Décio Vargas é uma pessoa não grata para o Sintesp, né? e certamente para todos os servidores. Quem trabalha no serviço público conhece muito bem, seja numa associação, seja dentro do sindicato, conhece muito bem quando se ouve falar nos diversos vargas. Esse é um enrolão. Esse não, não, não, não, com ele não dá para ir em reunião, né? Ele é uma pessoa que só enrola. Ele é uma pessoa que leva uma caneta no bolso e um gravadorzinho e nada fala. Senta na mesa e sai, sai entra mudo sai, e sai e sai mudo, né? Então vejam que também nós temos que perceber. Quem são as pessoas que querem tocar esse fundo complementar? Qual a relação deles com operadoras? Com operadoras? Porque eles vão transferir a gestão deste deste fundo complementar para quem? Para uma uma operadora do mercado, né? Para um vinculado a um banco, né? Sem transparência, né? E com olhar meramente é, é, é, é, meramente de, a curto prazo, e não para dar garantia ao conjunto de servidores. Né? Então, uma coisa que tinha que, que assegurar, e isso não sei se a legislação fala, é que, no eventual quebradeira desse fundo complementar, o Estado paga, e paga os seus gestores também, porque nós estamos verificando em vários fundos, vários fundos de previdência dos nossos municípios, ocorreram muitos desvios. Né? São José, Itajaí chegou a ser, ser, ser ventilado essa possibilidade, Florianópolis também aplicando em operadoras que ofereciam letras, seja do Tesouro, fraudadas, fictícias, né? seja em bancos que quebraram, como o Banco Santos, então, há um conjunto também de percalços ao longo do caminho que não traz a segurança. Né? Então, eles fogem da aplicação em... que é renda... rentável, né? como é o caso das letras do Tesouro Nacional, né? ah, para ir... pegar ah, certas, ah, certas ofertas de mercado com ganho muito alto, mas que dentro de três, quatro, cinco anos ele pode levar, inclusive, a desaparecer, pulverizar todo esse dinheiro aplicado. Né? Então, então, é isso. Parabenizar aí o Fernando, né? o Henrique, a Maria, a Marlete que está no caminho por essa iniciativa e o Bruno também. O Bruno sempre esteve muito preocupado né? com a aposentadoria complementar, já que ela é uma oferta para o conjunto de servidores que não tem a paridade. e Não só não tem a paridade, eles não têm, eles estão vinculados ao ao teto geral da Previdência, né? E que, inclusive, corria risco se o Bolsonaro continuasse a ter a desvinculação com menor... com menor... Uh, o teto da Previdência, ele corria o risco de ter a desvinculação em relação ao menor... ao menor benefício, né? da Previdência, que é o salário mínimo, né? Então, hoje, se está em cinco salários mínimos, né? Ele, ao fazer aquela desvinculação, amanhã ou depois ele poderia ficar vinculado novamente, como teve até a era do, do Fernando Henrique Cardoso, né? em que paulatinamente o trabalhador não via perspectiva de, de ter a sua aposentadoria uh, o mais próximo possível do, dos cinco salários mínimos, né? Então isso me parece que foi, vai ser e essa segurança já tem. Agora o Fernando levanta um aspecto muito importante, né? Eles podem estar vendendo, uh, estar vendendo ouro né? e entregando um, um, um ouro, como chama? Um ouro, ouro, ouro podre, que é aquele ouro para o né? Então, muito cuidado nessa hora. Acho que toda a discussão deve ser bem-vinda, deve se fazer mais alerta sobre essa situação, porque me parece aí essa, essa ganância, né? É, de criar é, De fazer ofertas né? é, é, Ofertas maiores Como se fosse um incentivo Ele pode ser na verdade Uma armadilha né? Porque todo mundo desconfia De fundos complementares De, de, de, de aposentadoria E não é, é pouca coisa Como foram os, os montepios Da Brigada Militar da década de 70 Que deram um golpe muito grande ou aposentadorias complementares que foram, aposent... foram ofertadas depois também por operadoras e por banco, em que eles ofertavam aposentadoria para 15, 20 anos, né? e a pessoa entrava com aquela rentabilidade, só que não tinha correção, não tinha atualização. Esse golpe era maior ainda porque não independia de, de, de, de aplicações, né? então ele é uma coisa muito difícil porque é uma coisa muito preocupante né por isso a nossa defesa da, da, da, da previdência por isso a nossa defesa a paridade da integralidade né ah, então é isso né obrigada o Batista pela, uhum. pela oportunidade obrigada pela tua participação é importante aí levantar esses pontos que são fundamentais Uh, Dr. Luiz Fernando, quer fazer algum comentário? É, o Batista levanta é, diversas questões importantes, e eu estou aproveitando aqui para também voltar a uma questão que o Bruno mencionou anteriormente, para dizer assim, ó, se o regime é de contribuição definida, como é, e se a, o resultado financeiro final é um problema do servidor, não é do governo do Estado, porque se tiver zero, o governo do Estado não tem que assumir nada, não tem que pagar nada. Por que a gestão tem que ser do governo do Estado? Não é? Por que, que mesmo tendo o conselho paritário, o voto de Minerva é do empregador, aqui o governo do Estado? Não é? Por que isso? É, a Previdência Complementar tem essa, tem essa característica, de fato, os fundos de pensão, Previdência Complementar fechada, como inicialmente a OSC-PREV, fechada para o universo de servidores do governo do Estado. Tá? Por enquanto, fechada. Então, é, mesmo que seja nesse aspecto fechado, fica, fica uma pergunta mesmo, por que não? Né? Por que não os servidores, então, terem a gestão? Né? Se a tal da governança ocorre a partir da gestão, por que, que ela, é, ou é paritar, ela é paritária, mas com voto de Minerva do governo do Estado, que bota a contribuição um a um, mas não gera lá no final, não tem nenhuma responsabilidade. Quem vai ter são os servidores, então é eles que façam a gestão. A partir da emenda 103, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, isso piorou. Não é? Porque a emenda 103, a Constituição anterior, estabelecia que o regime de Previdência Complementar dos Servidores Públicos tinha que ser feito através de uma entidade pública, pública e sem fins lucrativos. Agora ela diz que não precisa ser uma entidade pública, a gestão, e aceita os fins lucrativos. Por que, que fizeram essa mudança? Né? E, e essa é importante mudança, porque muda completamente o perfil da entidade que vai gerir a previdência complementar de vocês. Certamente foi para entregar para o sistema financeiro, porque eu não consigo acreditar que tenham feito uma mudança constitucional desse tamanho, né, e dessa amplitude, para dizer, não, continua como está. Não, não continua como está. O governo federal ainda é o FUNPRESP, uma fundação pública, etc. Mas não precisa ser. Ele pode entregar a qualquer momento para a administração de um banco, do sistema financeiro. E aí aqueles conceitos né, que... A, a, a, a inexistência de fins lucrativos, de certo modo, dá um conforto para um plano previdenciário, porque significa que tudo que houver de eventual superávit, se tudo der certo e existir superávit, reverte para o próprio plano. Né? Inclusive com é, períodos em que você deixa de contribuir, se a contribuição tiver, com os investimentos financeiros, tiver superando a necessidade de reserva matemática. Tá? É, nós temos entidades assim... Então, por, eh, se tudo isso, se o lucro nessa condição reverte, o lucro na nova condição não, reserve, não reverte. Na nova condição de uma entidade privada gerindo, o lucro vai para ela. E o lucro se apura por ano. Então, ao final do exercício, apurou o lucro, deu um bilhão, tira lá a parte do lucro daquela empresa e segue a vida. Né? Então, vejam que sempre um pedacinho do fundo pode estar sendo retirado pelo objetivo de lucro, além do que, evidentemente, se for entregue para a gestão de uma entidade privada, acabou essa história de conselho paritário, mesmo com voto de Minerva, conselho fiscal e etc., porque vai ser algo muito de longe, né? você não vai estar no dia a dia dessa empresa decidindo, por exemplo, é, os investimentos da empresa. Tá? É, e, e mais do que isso, é, em relação ainda à questão da gestão, eu diria, olha, o fato de, é, do governo do Estado indicar os três representantes lá do Conselho de Administração é, e ter o voto de Minerva, né, em que pese, eu não sei o caso do SCPREV, se tem mandato ou não, que daí um pouco retira do governador a possibilidade de manipular isso, mas é, o fundo quando cresce, um fundo financeiro dessa natureza, quando cresce, gera interesses muitas vezes escusos né tanto do sistema financeiro que claro olha para um bilhão, dois bilhões, três bilhões depositados no fundo e quer para ele esses recursos para gerir e, e obter um lucro com a gerência desses recursos. Mas gera também esse olhar escuso de quem é o gestor. E nós não tivemos uma ou duas experiências de má gestão, feita por governos estaduais ou municipais como o Batista lembrou na Batista lembrou Então tudo isso significa aqué, aquelas dúvidas aquelas interrogações que a gente tem que ir pendurando no modelo né e não olhar para ele só com uma conta matemática de que tudo vai dar certo o resultado final vai ser assim, não haverá corrupção, não haverá malversação dos recursos, não haverá desvio, os bons investimentos serão feitos ao longo de 40 anos e eu ficarei rico no final. Então eu tenho que acreditar nisso tudo para dizer que o resultado financeiro será aquele que eu espero, ou superior àquele que eu espero. Então, acho que por aí precisamos ter algum cuidado. Como é feito o cálculo da média? Uma pergunta que veio aqui. A média hoje é das contribuições que você ver, é, pagou né, ao regime para aqueles servidores cuja aposentadoria será calculada pela média. Que média é essa? É a média das contribuições que você pagou para o sistema desde julho de 94 até hoje. Então apanha-se todas as contribuições. Antes apanhava essa série. Histórica, antes de, do, de 2019, antes da emenda 103, apanhava essa série histórica, excluía as 20% piores, calculava atualizava monetariamente o que sobrou, as 80% maiores, atualizava monetariamente e calculava a média. Né? Então é um cálculo matemático relativamente simples. Né? Se eu tiver aqui todas as contribuições na planilha Excel, exclu, excluía... As 20% piores contribuições, fico com as 80%, calculo a média, é uma matemática direta, e esse será o valor, então, da minha aposentadoria. Por isso que eu falei no começo, que sempre que é média, seja a série toda, seja 80, as 80% maiores, normalmente eu estou falando de uma curva remuneratória que é assim. Vocês têm referências que mudam ano a ano, né? progressões, etc., então isso faz com que a remuneração de vocês, independentemente do, do reajuste geral de remuneração, normalmente a vida remuneratória de qualquer pessoa é uma curva ascendente. Se eu digo que é a média disso, a média significa bem menos do que o último. Né? Claro que se, se a curva estiver assim, a média está mais perto do final. Se for assim, deu quase 100. Né? Se, se for assim, der mais do que 100, aí a Constituição tem remédio. Se a média der mais do que 100, vale a última remuneração. Você não leva mais do que, do que 100% na média. Tá? Então essa é a forma de calcular para aqueles servidores que não têm direito à integralidade. Então normalmente esse cálculo pela média, é, para quem tem essa série histórica toda, tem levado, e isso pode variar muito de caso para caso, mas em média a gente pode dizer que o cálculo pela média... Coloca o valor dos proventos ali em torno de 80%, 85% do que era a última remuneração em atividade. Evidentemente, podendo variar muito no caso concreto. Né? Eu posso ter uma determinada situação, vocês têm isso claro aqui. né? Pega as secretarias de vocês, compara o servidor de uma secretaria com de outra, a média vai dar completamente diferente. Porque o sujeito teve lá uma determinada gratificação grande, que aumentou sensivelmente a remuneração dele, portanto, aumentou a média. A outra secretaria, se não teve a mesma coisa, a média é pior. Né? Então, pode variar muito. Então, quando falo aqui em 85% a 90%, estou falando em grau médio, mas ressaltando que isso pode variar substancialmente, tem que ser o cálculo no caso concreto. Tá? É, a gente... Desde as duas horas da tarde, né, a gente está com duas horas aqui de transmissão. É, não temos mais perguntas, né? Online e, e também online e, e também aqui, acredito que já foi passada duas rodadas de, de questionamentos. Então, é, eu acho que a gente tende aí para o final, para o encerramento. Então, passa a palavra para Marlete e ao final para o Dr. Luiz Fernando fazer suas considerações. Obrigada, Bruno. Agradeço o Bruno, Bruno que trouxe essa demanda aqui para o Sintesp, muito importante. E a gente conseguiu fazer esse debate uh, com a contribuição muito boa do doutor Luiz Fernando. A gente também agradece muito ele, ao doutor Bernardo, a nossa direção que está aqui, a todos que estão na rede. E eu gostaria de dizer, o Sintesp, ele tem uma posição. Já há muito tempo que a gente acompanha essas mudanças uh, previdenciárias, e a gente tem posição, inclusive, de fazer longos debates no Estado todo, com audiências públicas, e lá no início da mudança do IPESC para o IPREV já. Né? Então, a gente já tem um, assim, um, uma, uma luta muito grande em relação a essa questão e nós temos a posição que nós defendemos uma previdência que ela seja solidária e que não fique vinculada ao mercado financeiro e às especulações, né? E, e que coloque em risco, ah, como aqui a gente bem viu, e que esse, essa complementação de previdenciária aí ela, ela traz muito risco. Então nós continuamos apostando também, como o doutor Luiz Fernando falou, na política, na nossa luta, e para que a gente conquiste né, novamente aquilo que foi nos tirado. Então, a gente uh, aposta muito nisso. E continuamos apostando numa previdência solidária e que a gente possa uh, ter garantias ao se aposentar. Então, a gente tem vários exemplos aí, acho que até a previdência que foi utilizada, que não era no serviço público, mas que foi muito, repercutiu muito no Chile, né? que foram os aposentados geral, que, tiver, que também foi uma previdência que ficou refém de, de especulação e que trouxe muito prejuízo. Então, eu acho que a gente vai na luta, vai na conquista. Nós não podemos definir o que o servidor vai fazer no final, mas temos a obrigação de fazer o debate do ponto de vista do trabalhador. O governo está oferecendo uma proposta do ponto de vista do governo e nós temos a obrigação de estar orientando e fazendo o debate do ponto de vista do trabalhador. Esse vídeo fica disponível no nosso site. Nós vamos continuar com essa uh, disponibilizando. Quando o trabalhador tiver alguma dúvida, ele pode ter acesso. E uh, a gente vai continuar fazendo esse debate. Né? A gente, ele iniciou, ou, não iniciou hoje, mas hoje a gente está fazendo esse debate, mas nós vamos continuar com ele. Muito obrigada a todos. Eu passo a palavra para a despedida do Dr. Luiz Fernando. Bom, só agradecer a oportunidade, né a gente é, quando faz esses debates sempre aprende mais, sempre leva mais alguma coisa para a bagagem, espero que eu tenha de algum modo esclarecido alguns pontos. né Previdência é uma coisa muito vasta, inclusive regime próprio, que nós tratamos muito pouco aqui hoje, né é uma situação bastante variada, que merece um debate específico, mas quero agradecer então a oportunidade, de elogiar mais uma vez a iniciativa do Sintesp e colocar o nosso escritório à disposição para eventuais outros eventos. Né? Como foi já mencionado, eu e o Bernardo estamos acompanhando aqui, mas é uma equipe de advogados e advogadas bem maior, né? e todos muito interessados e sempre atuando muito nessa questão previdenciária, principalmente no âmbito federal, mas também agora com alguma relação nossa com o Sintesp também, nos preocupando um pouco, e com outras entidades que nós prestamos assessoria no âmbito estadual, nos preocupando também com a situação da Previdência do Estado, sujeita a tantas mudanças, quantas foram aí as, dos últimos dois ou três anos. Né? E, Marlete, é verdade, é, é um, um pouco olhar essa situação, esse debate que a gente está fazendo, é, consultem, como diz, diziam alguns candidatos, procurem no Google. Não é? Consultem a previdência é, privada de contribuição definida do Chile Consultem não é? Vejam lá, não precisa ser, sermos nós aqui a dizer A experiência da previdência privada No mesmo modelo de contribuição definida Que foi adotado para vocês aqui E vejam com seus próprios olhos o resultado O Chile é o país da América do Sul hoje Com maior índice de suicídio entre idosos porque o sujeito não recebe, e quando não recebe, vira um empecilho para a família. Então ele prefere morrer. Né? Ele escolhe o suicídio para não ser um fardo para os filhos ou netos mais jovens é, de mantê-lo durante um longo período de vida, porque aquele valor de aposentadoria dele não dá condições de sobrevida. Então ah, isso não é política, isso é realidade, né? não é política no sentido negativo, é realidade, mas se duvidarem, procurem no Google. E aí vocês vão ver claramente como é que funcionou e funciona ainda o modelo chileno que procura agora adotar uma previdência pública que lá não existe. Não existe nada, não tem nem previdência de um salário mínimo pública. É tudo privado desde que o Pinochet cometeu esse crime com a população do Chile. Obrigado a todos, a todas e até a próxima.